Se você chegou até aqui, é porque você já concorda comigo que você é um paciente de cirurgia ortognática, certo? E muita gente tem mandado mensagem pra gente, e eu selecionei cinco dúvidas é, pra responder esse vídeo aqui. Primeira dúvida, cirurgia ortognática antes ou depois do aparelho ortodôntico? Na maioria dos casos, 99% dos casos, a gente coloca o aparelho ortodôntico antes da cirurgia ortognática. O aparelho ortodôntico serve para a gente conseguir encaixar melhor para que na hora da cirurgia tudo ocorra bem e fique encaixadinho para o resultado que a gente espera. Dúvida 2. O meu rosto vai mudar muito? Não. Existem vários mecanismos que a gente consegue fazer uma simulação de como que vai ficar o seu rosto para que não tenha tantas alterações. Então a ideia é corrigir o que está fora do lugar, Corrigir aqueles pequenos detalhes que faltam, mas sem mudar a essência do seu rosto, sem mudar a sua face. Dúvida 3. Dói? Essa cirurgia é no consultório? Não. Não dói e essa cirurgia é em ambiente hospitalar, ambiente controlado, com anestesia geral e você não sente nenhum tipo de dor. Dúvida 4. Eu vou ficar com alguma cicatriz? A resposta é não. Definitivamente nenhuma cicatriz, porque essa cirurgia é feita totalmente por dentro da boca. Dúvida 5. Eu preciso fazer fisioterapia depois da cirurgia ortognática? A gente indica que sim, fisioterapia, fonoaudiologia, porque a cirurgia envolve a sua face, envolve uma recolocação, uma reestruturação dos seus ossos e músculos. Então é normal que você precise passar por uma etapa de reaprender a onde posicionar a língua, reaprender posicionamento de músculos, então é ideal que você tenha um acompanhamento de fisioterapia, de fonoaudiologia. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema. Manda pra gente porque essa sua dúvida vai se transformar no tema do próximo vídeo.